Galera, hoje eu vou trazer, canal, falando, hoje eu vou trazer 10 batalhas e um 10 batalhas em um minuto, surpreendentemente 10 batalhas em um minuto. Vamos lá, vamos bater esse recorde. Vamos lá. Bom, essa é a primeira. Vamos lá. Bom, essa é a segunda. Certo. Mãe, não faz, não. Faz. Bom, essa agora é a terceira. Vamos lá. Bom, roubou meu micro. Quarta, quinta. Sexta, sétima. Oitava. Nona. Hum, que batido. Décima e última batalha. Décima e Última Batalha Bom, esse foi como fazer, dez, ba fazer é, ba dez batalhas em um vídeo Só que foi dois que é só dar com duas pessoas Valeu! Ó, se inscrevam aqui Comentem, pode fazer qualquer tipo de pergunta que eu vou e respondo Me segue no Facebook também Pesquisei lá Victor Angel que vocês vão ver os próximos vídeos e valeu, tchau!